Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o jogo de Flamengo e São Paulo É isso mesmo, jogo de Flamengo e São Paulo que acontecerá né, na noite desta quarta-feira Às partes das oito e da noite E aí o jogo promete muito, né? esse jogo promete muito mesmo Porque o Flamengo precisa fazer um gol para se livrar um passo para a final da Copa do Brasil. Devero um tropeço no domingo, né? Foi ontem o jogo, né? E o Flamengo empatou, né? Para o Goiás por 1 um a 1, um, né? Claro que os flamenguistas não gostaram desse empate, mas agora o Flamengo tem um foco aí no São Paulo que fretará a depois de amanhã, né? Então é isso. Quero falar, vou mostrar aqui o vídeo da ESPN, é isso mesmo, falando sobre esse jogo né então eu já quero que você se inscreva no canal deixe o like ativa a notificação para você não perder nada uma para a galera é muito importante tá bom faz o nosso canal crescer tá bom então vamos para o vídeo Boas campanhas. Flamengo e São Paulo no mata-mata na temporada. Nós temos aí muitos números. Eu focarei em aproveitamento. Carioca. O Flamengo teve 58,3%. Na Libertadores, 100% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, 76,2% de aproveitamento. O Flamengo foi vice da Supercopa do Brasil também. São Paulo. Foi vice-campeão no Paulista. A gente tem sempre a, a que posição eles foram, né? 75% de aproveitamento, vice-campeão. sul americana está na final com 66,7%. E na Copa do Brasil, 55,6% está na semi contra o Flamengo. E em desvantagem, porque na ida no Morumbi deu 3x1 rubro-negro. Vamos falar com Pedro Henrique Torre. Este Flamengo que tem pela frente o São Paulo com vantagem de dois gols de diferença, Torre. Tudo bom, Felipe. Mais uma vez, boa tarde para você, Mari, Renato, todos os amigos do Sport Center. Tem uma vantagem, tem uma vantagem, mas o Dorival vem no discurso que ele vinha contra o Vélez, né? Não tem nada garantido, até porque a vantagem é muito menor. Do que tinha contra o Vélez na Libertadores E ele mantém o mesmo planejamento A gente falava é, há pouco tempo atrás Na minha primeira entrada sobre o Campeonato Brasileiro O time alternativo que ele vem mandando a campo Tudo de olho na, nas Copas Não adianta nada ter um time alternativo E se o resultado não vier nas Copas A cobrança sobre o Dorival vai ser muito grande né? Então ele mantém esse tipo de planejamento Justamente para o Flamengo ir muito forte nas Copas A tendência é o time completo mesmo Dentro das possibilidades nessa quarta-feira A gente vem falando aí sobre essa questão do Arrascaeta Tem a dosagem de carga por conta de alguns problemas no pubis O próprio Arrascaeta em algumas entrevistas depois dos jogos Falou sobre essa questão dos pubis Ele disse que sentiu algum tipo de incômodo Diz que não é nada grave, mas que sentiu algum tipo de incômodo ali no pubis pela informação que a gente tem agora à tarde, ele fez algum treinamento no campo, na reapresentação, jogou alguns minutos ontem, então o Flamengo tem a ideia de colocá-lo em campo nesta quarta-feira. Tem essa, essa questão do São Paulo mesmo, de encarar o São Paulo com muita seriedade, e o Dorival destacou bem, o São Paulo colocou um time alternativo também no clássico contra o Corinthians nesse fim de semana então o Flamengo tem a vantagem mas tem um grande rival do outro lado ele foi perguntado é, justamente na coletiva depois da partida contra o Goiás sobre esse São Paulo o que, é que ele está esperando desse duelo no Maracanã e ele respondeu assim mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol ele prega peças, do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades a equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano, então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso. Isso aí serve de alerta para a nossa equipe, para que não cheguemos num momento como esse, é, em desigualdade de condições. Por isso que vai a campo a melhor equipe possível, caso tenhamos algum problema com algum dos jogadores, eu não hesitarei em mudar, porque eu quero uma equipe inteira em campo, para poder é, é, é, jogar um jogo de alto nível, que vai com certeza ter um nível de exigência muito alto. E nós deveremos e teremos condições de estarmos ainda melhor preparados do que na primeira partida. É isso que eu espero que aconteça, porque nós conhecemos o nosso adversário e sabemos o potencial que tem. Tá, então, né, Felipe? Dorival falando, se tiver algum tipo de problema, ele não vai hesitar em fazer uma mudança, batendo muito na questão física mesmo. O próprio Rogério Senna, lá no São Paulo, falou muito também da questão física, um duelo muito físico que se avizinha aí no Maracanã nesta quarta-feira. Então, vamos ficar de olho nessa questão do Arrascaeta também. O Everton Ribeiro teve aquela indisposição antes do jogo. Não teve totais condições, mas jogou ali cerca de 60 minutos. O Flamengo vai fazer essa avaliação. E o Flamengo tem três pendurados, como eu disse, é, nessa Copa do Brasil aí. O João Gomes com dois cartões, Gabigol e. Falta, faltou o último aqui agora, até esqueci, o Everton Ribeiro, perdão, esqueci, são três pendurados que o Flamengo tem aí na Copa do Brasil, os cartões zeraram apenas depois da segunda fase, o Flamengo entrou já mais à frente, então perdeu o Thiago mais recentemente contra o Atlético Paranaense, teve os três cartões, mas pendurados são esses aí. A vantagem é muito menor do que contra o Vélez. Ele segurou o Thiago Maio e o Gabigol contra o Vélez, mas agora é bem diferente. Não dá para desfalcar tanto o time assim, então a tendência é colocar esses jogadores mesmo em campo se eles tiverem todas as condições para encarar o São Paulo. Como ele disse, um duelo bem pesado que vem quarta-feira para o Flamengo no Maracanã com casa cheia e apoio da torcida. Valeu, Torre. Reta final aqui no Sport Center. Vamos debater este Flamengo e São Paulo com a dupla de comentaristas Renato Rodrigues e Mariana Pereira. O que vocês esperam, dupla? Bom, acho que o primeiro ponto é entender que realmente é, é uma situação muito diferente do que foi contra o Vélez. É, Para mim, o Flamengo continua sendo, sim, muito favorito por tudo que tem construído na temporada. Hoje os clubes estão é, em em patamares diferentes dentro do, do, do cenário do futebol brasileiro. Acho que o Nelson Paulino, mais orgulhoso do que essa equipe tem, tem feito é, durante a temporada, sabe que levar a classificação no, no, no Maracanã é, é improvável e pode ser um dos dias mais históricos e, e umas re das retomadas do São Paulo mais emblemáticas aí da história recente. Agora, que tem que jogar o jogo, tem que jogar. Tem que jogar o jogo com intensidade, vai pegar um Flamengo que tem muita qualidade. É assim, eu acho que o Flamengo está quase na final, mas o quase não é. Tem jogo para jogar, futebol. Eu não, como diz o Calçade, eu não entro nessa, não. E você, Mari? É mais ou menos isso. O poder de mobilização na Copa do Brasil, na, na sul americana contra o Atlético Goianiense, passou muito pelo Morumbi também, né? E agora, na casa do adversário do melhor time do Brasil hoje, jogando, a nível de elenco também, é uma tarefa difícil para o São Paulo, mas tem que entrar, tem que competir, tem que buscar. Por que não? Conseguiu uma virada agora recentemente. E aí quebra-cabeça para os dois técnicos, porque a gente não pode nem falar. Descansou os jogadores na última rodada. Descansar não dá muito para descansar, né? Poupou, vamos ver se entra com força máxima os dois. Pessoal! Tá aí, galera! Esse foi o vídeo do canal, é isso né? O vídeo do canal falando sobre esse jogo de Flamengo... E São Paulo, jogo pela semifinal da Copa do Brasil, jogo 2, né? né? Jogo um foi 3 a 1 foi 3x1, Flamengo agora, Mengão por força máxima, né? Aquele parte de Goiás já é passado, né? Já passou já. Flamengo agora quer ter que focar na Copa, na, na Copa do Brasil. Né? Aquele parte já é passado. Foi ontem, mas é passado, né? Vamos pensar o futuro, né? Então, foi um empate que não teria soltinho, não foi empate que não teria soltinho. Mas pra mim o Flamengo já tá é, Flamengo ainda querendo buscar o um título, mas não consegue, né? Então, é isso, né? O Flamengo tentando, não sei, se, não sei se vai ser campeão. Pra mim é muito difícil ser campeão brasileiro. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ative a notificação para você não perder nada, nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Valeu, fui e até lá!